Eu sou o Celso Dias da Benchmarking e este é o José Luiz, também da Benchmarking, mas que tem um currículo muito extenso aí. A gente saiu um pouquinho aqui para tomar um café, estamos aqui em Jurerê, em Florianópolis e estávamos batendo um papo, né Zé, é. e resolvemos gravar esse vídeo. Precisamos falar isso aí para o máximo de pessoas possível. A gente precisa levar esse conteúdo para as pessoas, para os gestores, especialmente, porque o Zé Luiz tem experiência enorme na indústria farmacêutica, atuando como gestor também, principalmente, e a gente quer falar um pouco sobre isso com você. A gente falava sobre as dificuldades em encontrar profissionais. É difícil mesmo encontrar profissionais para atuar como propagandista, como consultores é, na indústria farmacêutica? Como que você vê isso? É muito difícil. Agora, antes de falar da dificuldade que existe para você achar consultor, representante ou propagandista, para aquela vaga específica que você tem disponível, é bom lembrar que a sociedade que a pessoa que quer ingressar na indústria tem e acha que a entrar na indústria tem que ser indicado, isso é inteiramente falso. É falso. Ah, legal. Se Sim. eu parar e for recordar alguns anos atrás, quando você não tinha essa facilidade de fazer network que você tem hoje, né? você entrar numa rede social, interagir com gerentes de todas as indústrias, conversar com outras pessoas que também querem ingressar na indústria, né? é, então, trocar dizer que hoje experiências. É fácil. Não é fácil. Comparado como, antigamente? Com... É, mas... Se você comparar, como é que eu fazia network em 1990? Né? Como era Ai, feito o network? Eu tinha <risos> Você estava na rua, conversava com um, conversava com outro, se interessava, via um, um, um representante trabalhando, analisava o trabalho dele, imaginava se um dia você fosse precisar, tivesse uma oportunidade, aquele representante poderia trabalhar contigo, né? você precisava contratar estagiário, você não publicava em lugar nenhum, você ia na universidade, conversava com o coordenador de, de, de, de matéria, né? de economia, de administração, conversava com ele, pedia autorização para colocar um cartaz, preciso de estagiário, entrar em contato e tal. Né? Olha como está fácil a comunicação hoje. É uma verdade. É um facilitador. Agora, Celso, por outro lado, eu entendo que quando nós falamos que está fácil hoje a comunicação, ela tem que ter qualidade. Nós chegamos num estágio de facilidade que se ela não tiver qualidade, ninguém vai te dar importância. Entendi. Entendi. Não adianta Entendi. você tentar interagir com alguém sem ter qualidade naquilo que você está falando. A pessoa não vai te dar nenhuma atenção. Então resolve. Quer não dizer resolve. que só chegar, só acessar a oportunidade, acessar aquele gestor, sem ter conteúdo, não, sem ter propriedade... Não, não. vai chamar atenção, não vai despertar interesse, não vai provocar exatamente nada. E é... como que faz? Pra... Vamos lá, eu queria aproveitar esse conteúdo, essa oportunidade, raríssima e importante, para a gente entregar conteúdo aqui para dois tipos de pessoas, né? O gerente que quer ter mais qualidade nessa é, nessa busca e, enfim, na captação de bons profissionais, quer dizer, onde eles encontram esses bons profissionais e também para aquela pessoa, o neófito, aquela que quer ter a oportunidade de, de acessar uma boa vaga na indústria farmacêutica, como que faz? Como é que passa a dar match para eles é, se encontrarem? É, aí, aí é complicado, seria. Vamos imaginar o seguinte imaginar que a indústria utiliza hoje um desses sites de oportunidade e publica naquele site que ela tem uma vaga para representante Florianópolis. Vai chover, Currículo. 200, 300 Currículos. Certo? Dentro da métrica que a indústria informou o site, ainda vai chover 200 Currículos. Tá? É que tria isso tudo. É. Na velocidade que precisa. Exatamente. Isso vai para a mão do gestor. O gestor tem uma estrutura para... Pra para gerenciar, e administrar e fazer, produzir, ele tem que pôr velocidade em tudo. Ele faz uma triagem muito superficial do churrico, Muito superficial do churrico. E muitas vezes ele separa um grupo de, de candidatos ali para conversar e dali não consegue ainda tirar o que ele precisa. Poxa, você hoje tem vários grupos de gestores no WhatsApp, em outros canais de comunicação, exatamente trocando esse tipo de informação. Olha, eu tenho uma vaga em tal lugar, você tem algum candidato, tem alguém que passou pelo teu, pelo teu crivo, né? crivo e, e eu posso aproveitar para mim. Então, essa, essa troca, independente da empresa que eles estejam trabalhando, essa troca hoje não existe. é, e real, é saudável. Né? E é real e é saudável, né? é saudável. Porque às vezes você fica no final com dois, três candidatos, não quer dizer que... Você escolheu um que os outros dois não prestam. Né? Ah, isso é legal. A, a métrica ali é tão mínima uhum. que você escolher. Você tem duas pessoas boas ali. E o outro te consulta. Por que não dar a oportunidade para ele? É, é, sendo bem franco, nós temos um grupo assim hoje. Com Verdade. vários gerentes de várias indústrias. Né? E esporadicamente estão consultando a gente. Olha, você tem alguém que vocês recomendem para tal cidade, em tal lugar e tal. né? E aí o que nós vamos fazer? Vamos fazer a métrica. Dentro aplicar método né, dentro precisa, do que ele precisa. Né, acesso é, ao nosso. Banco. aquele papo até com o um aluno, conversar com o um aluno, entender aquele aluno, bem que nível de competência aquele aluno está, o né, nível dentro do curso ele está também, para você daí poder sacar aquele aluno e recomendar. Graças a Deus, nós temos muito critério dentro disso aí e temos tido muito êxito nesse tipo de, de, recomendação. de recomendação. Maravilhoso. Que bom, que bom. Maravilhoso. Quem, quem, o gestor que tem a oportunidade de conversar né, é, com um dos nossos alunos recomendados para aquela vaga, para aquela oportunidade, tem uma interessante, interessante mesmo que naquele momento ele não consiga, não consiga aproveitá-los, ele se diferencie. Sim. São várias as circunstâncias, Exatamente. Né? legal você ter falado isso, porque é uma máxima que a gente fala, que a gente usa no curso que... Nem todo não é uma derrota, isso. Né? nem todo sim é necessariamente uma vitória, isso. porque se a pessoa não conseguir sustentar aquele sim, a gente pode fazer muito outro vídeo falando sobre isso também. Também, vai ficar vai bem interessante. Sustenta, né? né? Depois que ingressa, é. o que eu tenho que fazer para me ah, manter a vida? Isso nós vamos estar tá conversando dia 11 do 4 agora, ah. que é a preparação para ingressar na indústria farmacêutica e a situação depois que ingressa na indústria farmacêutica. Lembrando que esse conteúdo é exclusivo para os BENTS. Se você está é... assistindo esse vídeo aí hoje, quarta-feira, dia 10 de abril, ainda dá tempo de se inscrever, de fazer de ser parte aí da benchmark e inclusive participar desse encontro que é simples. Excelente. Vamos né? reunir grandes gestores da tá? indústria. Né? E, e, e o foco é exatamente isso aí. E é muito interessante porque as pessoas que nós é, preparamos e, e Recomendamos para ingressar na indústria, todas elas nesse período, juntos, né? os feedbacks da indústria que eles ingressaram sempre é maravilhoso. Estou ah, aprendendo é muito. Sim. É, olha, o que vocês entregaram está dentro do que eu estou vendo né, na indústria, na parte de treinamento, está tudo redondo, tudo fantástico. É né? então, o cerne do nosso negócio. É, é, a gente não pode errar Não, Essa é a nossa promessa, acima de tudo, é entregar mão de obra qualificada para os gestores, nisso aí a gente tem é. Então, você que está tá vendo a gente agora, tem em mente o seguinte, você quer ingressar na indústria financeira? Vamos lá, primeiro, se prepare, se prepare é, é, adequadamente, desenvolva suas habilidades, trabalhe suas competências, se prepare <risos> arduamente, quebre seus paradigmas, Vamos analisar a indústria farmacêutica num todo. Isso. Quantos Isso é segmentos importante. tem a indústria farmacêutica? Quantas oportunidades? Vamos, vamos, vamos abrir a mente e imaginar que nós não temos só o propagandista na indústria farmacêutica. Verdade. Isso né? não ainda Temos é uma só uma pequena parcela de tudo, tudo. O viver. representante que vai ao médico para dar propaganda ao médico. Não. Nós temos várias outras atividades dentro da indústria farmacêutica. Maravilhoso. É, ninguém vai vencer de uma boa preparação, de estar dentro do contexto. Excelente. Olha, espero que você tenha gostado desse bate-papo nosso aí. E se você não se inscreveu ainda no nosso canal, fica aí o convite para você se inscrever. Esse é o canal Vida de Propagandista. E também quero te convidar a baixar os nossos conteúdos gratuitos. Dá um pulinho aqui na descrição desse, desse vídeo, que a gente deixou lá para você um presente mais que especial. E eu convido você também a estar sempre nos assistindo daqui para frente. Prometo para você que terão novos bate-papos aí com o Zé Luiz. E outras lendas vivas da indústria farmacêutica, pessoas que performaram muito acima da média e que de fato até alteraram, modificaram positivamente o setor. Tá? Te vejo no próximo vídeo. Sucesso para você. Até mais. Um abraço a todos. E não deixem ninguém falar que vocês não são competentes. Obrigado, Zé.